Muito engraçado, né, ela era anorexa e tinha 18 quilos, estava gorda, tinha que emagrecer um pouquinho mais, mas é uma coisa complicada, deu certo, ela engordou de novo, mas ficou feia do mesmo jeito, não, até que ela é bonitinha, olhando assim não, não é de se jogar fora, né. Mas é uma doença complicada essa síndrome aí, da anorexia, tá malocagem. Tudo maloqueiro, não tem o que fazer, faz regime pra ganhar macho. Que acha que magrinha vai atrair mais jovens. Aí deu certo, ela voltou atrás aí, engordou, tá perdendo uns bons quilos. Legal, achei legal. Ganhou um dinheirinho. 100 mil para seu tratamento, uma grana boa, né? o INPS tratava isso de graça. Aliás, o... no Brasil se trata ao contrário, o governo te deixa anoréxico. Ela está aqui em Portugal. É isso aí, boa sorte para essa pessoa aí, ó não sei quem é, né meu, mas... Tem umas fotos dela aqui e tal, não é de se jogar fora não. Magra não valia nada, agora a gordinha já dá bom. Porque a mulher gordinha dá mais prazer pro homem, ela é mais fofa, o peso dela dá uma, uma sensação melhor, isso que o homem tem que considerar. A mulher magra ela não tem peso, então o que ela faz durante uma relação... É meio fraco, porque não tem o volume. A gordinha tá de parabéns. É isso aí.